1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Glória ao Cordeiro de Deus. Vamos apreciar a Palavra de Deus. Nós estamos comemorando um dia muito especial para o cristianismo. A Páscoa significa saída, representa para nós a nossa saída do mundo dos pecados para os braços daquele que nos amou primeiro. Para o judeu, representa a saída do Egito. A Páscoa foi marcada por, uma, por um projeto extraordinário do Criador, do jeito que Deus tratou o Egito, do jeito que Deus trabalhou o Egito, com pragas, para que pudesse, então, no tempo oportuno, arrancar o seu povo com mão forte. Então, no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 7, está escrito assim, E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na vega da porta, nas casas em que o comerem. O sangue mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha aliança com Deus e que essa família não deveria ser punida, porque essa família era aliançada com o Criador. Então Deus determinou que o povo deveria matar o cordeiro, assar o cordeiro, comer o cordeiro em família e o sangue do cordeiro aspergir, nas ombreiras das portas. O sacrifício do cordeiro teve a capacidade de unir as famílias. As famílias se uniram. Famílias que tinham poucos membros se uniam a outras famílias e se reuniram para um momento nobre, que era o momento do sacrifício. O cordeiro deveria ser consumido completamente, não apenas as partes boas como as coxas do cordeiro, Todos nós, quando vamos comer qualquer, principalmente o frango, por que não dizer no dia do domingo, quem não lembra daquele tempo antigo, que o almoço do domingo era frango com macarrão. Era festa no barraco, era ou não era? Era uma briga pela coxa. Né? O sacrifício ele, ele era importante para os judeus, os judeus deveriam comer de tudo não deveria deixar nada, não apenas as partes boas, Êxodo 12, versículos 9 e 10, diz assim, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés, com a sua frissura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimarás no fogo, ora, este sacrifício vai apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não deveria ser comido em parte, porque nós não devemos servir a Cristo em parte, alcançando somente prosperidades e bênçãos, mas em todo tempo, em todo momento tanto nos tempos bons, os tempos de bons testemunhos, de muitas edificações, como no tempo das grandes provações, não somente no tempo da prosperidade. O Cordeiro, ele aponta para o nosso Salvador. Jesus, ele não deve ser conhecido somente em parte por nós, a igreja. A igreja não deve conhecer o Senhor Jesus somente por uma área só, ou por uma parte das escrituras. Ora, não somente por aquilo que nos interessa, mas por aquilo que nos é necessário, como a mensagem, ela é necessária para nós e produz edificação à nossa vida, de fato nós muitas vezes não desejamos ouvir certas palavras, mas são extremamente necessárias para o nosso crescimento, chama-se cuidado do Criador, de modo que no sacrifício da Páscoa também não se podia comer apenas as partes preferenciais, só aquilo que eu gosto, só aquilo que eu prefiro, não. O conhecimento acerca de Cristo ele tem que ser num todo, a revelação ela tem que ser profunda. O crente precisa extrair o melhor de Cristo para a sua vida, e tudo que está relacionado a este sacrifício, nos mostra que é para o bem-estar da igreja, o bem-estar daqueles que são participantes do sacrifício, Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 9, olha o que o apóstolo Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo habita em Cristo, Nele em Cristo habita todas as coisas. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. De modo que o homem não tem acesso à presença de Deus senão por meio de Cristo. Cristo passa a ser o caminho de acesso ou porta de acesso para o encontro com o eterno, então tudo se fazia necessário o sacrifício, sem ele o homem não tinha o acesso à presença de Deus, e Paulo vai nos informar que por intermédio de Cristo, o vivo e perfeito sacrifício, por intermédio dele, nós temos acesso a toda a plenitude todas as bênçãos a tudo quanto Deus preparou, por isso está escrito, e por Cristo temos tal confiança em Deus. Quando Jesus descorreu no seu ministério aqui sobre a face da terra, além de separar pessoas para que pudesse lhe seguir, Jesus foi aplaudido, venerado, honrado e amado por muitas pessoas, em tempos em que o mesmo multiplicava pães e peixes, o mesmo Jesus disse, as pessoas me seguem e vêm até a mim, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso fazer, quando questionado os discípulos, acerca dos feitos de Cristo, Jesus olhou para o apóstolo Pedro, naquela época, ainda sendo tratado e moldado no seu caráter, Pedro, ele é questionado por Cristo, porque a multidão vira-lhes as costas, porque quando Jesus discorre num sermão muito forte, a multidão não consegue parar de dar a devida atenção. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, olhando para Pedro, diz, isto, Pedro, e Pedro declara para ele, para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então nós aprendemos que várias pessoas seguiram a Jesus, acompanharam a Jesus, mas Jesus foi abandonado por uma multidão, a mesma multidão que gritava, Osana o filho de Davi, no domingo de Ramos, parece ter esquecido que ele era o Messias, os discípulos, eles não vão dando conta de que seguir a Jesus requer uma renúncia. Lembrai-vos do ensinamento que Cristo dera aos seus discípulos. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus passa por esse processo, a caminho final do seu ministério, Jesus começa a ser abandonado por uma grande multidão. E por consequências, os discípulos começam a perceber que seguir a Jesus tinha um preço, seguir a Jesus tinha uma responsabilidade. Não era apenas o grande e insondável amor de Deus que os impulsionava a andar, eles precisavam também ser decididos, eles precisavam também querer, porque Deus não trabalha sem o nosso querer. Deus respeita o nosso sentimento, a nossa vontade, o chamado livre-arbítrio por esta razão os discípulos eles vão percebendo que ao longo da caminhada existe muitos espinhos ao seguir Jesus então Judas, o tesoureiro, o tesoureiro é a pessoa mais próxima é a pessoa mais chegada, é a pessoa de mais confiança que Jesus tem com ele é Judas, Judas o vende por 30 moedas de prata Pedro, o pescador da Galiléia, que saiu da Galiléia e se tornou um discípulo autêntico, sendo preparado para ser o pastor-presidente daquela época da igreja, Pedro, não também entendendo o processo do seguir, que, que era necessário que o homem tivesse convicção daquilo que ele queria, a Bíblia diz que Pedro também o negou, e reconhecendo a aflição da sua alma, Pedro chorou amargamente, entristecido, porque quando começou a seguir Jesus, ele percebeu que o seguir Jesus também existe a nossa parte. Então, você já foi, por vezes, como eu também, e muitas pessoas que nos ouvem nesta hora, você já foi tentado, por vezes, a duvidar do amor de Deus. O diabo sempre coloca uma mensagem subliminar, de modo a nos fazer entender que a nossa peregrinação, a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso apreço, a nossa vontade de seguir o mestre, isso está sendo em vão. Por quê? Porque no momento mais crítico nós não estamos tendo uma resposta rápida, positiva, do jeito que nós desejamos, então, muitas vezes, nós somos tentados a duvidar deste amor para com a nossa vida, tentados a duvidar da nossa chamada, somos tentados a duvidar do propósito divino, e por que não dizer, muitas vezes dizemos, aonde está Deus que não vê, aonde está Deus que não age, se ele é o todo poderoso, por que não resolve? Se ele tem toda a capacidade, por que ele não intervém? Por que, que ele não entra no momento em que nós mais precisamos? Por que, que ele não se levanta para ser a nossa defesa, se nós estamos precisando de um guarda fiel ao nosso lado? E por que, que por um momento ele nos deixa vivenciar tempos de agrura, tristeza, sofrimento e profunda preocupação? Aonde Deus está? Então, nós somos tentados, neste momento, a esquecer do propósito daquele que nos vocacionou. Isso aconteceu com Judas, também aconteceu com Pedro, e acontece com inúmeras pessoas a, ao longo da sua caminhada cristã. Efésios, capítulo de número 3, versículos de número 19 a 21, está escrito assim, E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo é em todas as gerações, para todo sempre, amém. Quando nós entendemos quem é Cristo, e o propósito pelo qual ele foi enviado, nós passamos a entender também que, mesmo sendo, tendo, sendo Deus, deixou o trono da sua glória. Uma manjedora pequenina abrigou o ser maior do universo. Foi recebido em uma manjedora entre os irracionais. Cresceu no meio de uma sociedade que era legalista, e não valorizava os preceitos da fé, uma sociedade que estava acostumada a andar por vista, por esta razão, Jesus ele se manifestou ao homem, e o homem fraco, e penitente, pecador, transgressor da lei de Deus, o próprio Paulo disse... Eu sou um homem preso no corpo do pecado, porque pelo meu entendimento eu quero glorificar a Cristo, mas pelo meu corpo, o meu corpo me faz ser escravo do pecado. Então Paulo disse assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando nós paramos para refletir o amor grandioso de Deus, revelado na pessoa de Cristo... Ele aparece aqui na terra com o propósito de ser a nossa saída, de ser a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. O sofrimento de Jesus começou quando ele vai em direção ao Getsemane, o Jardim do Silêncio. É lá no Jardim do Silêncio que Jesus vai sofrer as dores que o homem jamais desejou sofrer que ele vai sentir a solidão que o homem jamais deseja sentir, que ele vai perceber que mesmo os amigos mais chegados, não conseguem orar uma hora sequer com ele, é no jardim de Getsemane, que Jesus vai iniciar um processo de redenção, para ser para nós, aquele que tem a capacidade de nos remir, e de nos retirar do caminho da perdição, e nos fazer uma nova criatura, Lá no jardim do Getsemane, Jesus ele vai vivenciar o um momento de dor. Ali ele continuou a sua prisão e nós nos julgamos, nós às vezes não entendemos, nós às vezes questionamos, mas Jesus foi ao Getsemane. Do Getsemane, Jesus seguiu para a prisão. Quando Jesus seguiu para a prisão, ele foi passar por dois julgamentos, um julgamento religioso e um julgamento civil, ele foi forçado a suportar os açoites desumanos estabelecidos para o réu, ora, nós estamos falando de um ser que veio como homem, que se humanizou, que sentiu as dores de um homem, que padeceu como homem, que vivenciou as crises que um homem vivencia aqui na terra, ele vivenciou as dores de ser julgado, e pior, ser sentenciado. Ali, os homens os entregaram a Pilatos para ser crucificado. O Evangelho, conforme escreveu João, capítulo de número 19, versículos de números 16 e 17, está escrito assim. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gogotá. A primeira parada para o caminho do Calvário foi o pátio da residência oficial do governador. Jesus parou para ser zombado, escarnecido, humilhado. O amor de Deus está sendo revelado na figura do seu Filho. Jesus ele não veio à terra com o objetivo de resgatar os bons, mas os pecadores, os mais promíscuos, os mais destruídos moralmente, os mais arruinados, os que estavam na lona, destruídos pelos seus erros. E a Bíblia diz em Mateus 27, 27 a 30, está escrito assim, e logo os soldados do presidente... Conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita, uma cana, e ajuleando diante dele, o escarneciam dizendo, salve, rei dos reis, ou rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam com ela na cabeça, os duzentos ou mais soldados, Estão agora zombando, escarnecendo, batendo e cuspindo na face daquele que deixou o trono da sua glória. E de uma forma humana, está sofrendo como homem, sentindo as dores do homem. Toda a guarnição batia, zombava, eles diziam ali que era que, que, se ele fosse capaz que se salvasse, então eles se, divert, se divertiam com o um sofrimento do Messias, um sofrimento cruel, um, um momento de angústia, um momento de, de sofrimento, ali está começando o processo da cruz, crucificação, Jesus está vivenciando momentos de agonia, de tristeza, eles os despiram, vestiram com um manto vermelho para mostrar uma falsa realeza, ou seja, pegaram aquilo que é original, pegaram o original filho de Deus, colocaram nele uma veste de escarlate, como zombaria, para duvidando da sua grandeza, da sua realeza, da sua santidade, e nós às vezes questionamos, por é que as pessoas duvidam de nós, porque é que as pessoas não nos dão o devido valor, o Filho de Deus pisou nessa terra, e essa terra não lhe deu valor algum, os homens o rejeitaram, humilharam, bateram nele, cuspiram nele, zombaram dele repetidas vezes cuspiram em seu rosto mostrando desprezo por ele ele foi desprezado humilhado maltratado, vetiperado a situação de Cristo se torna uma situação para nós seres humanos uma situação complicada só que existe um propósito e Deus não trabalha sem um propósito ele veio para morrer ele veio para ir à cruz, ele veio para sofrer, para que eu e você tenhamos um alívio, tenhamos uma expectativa, tenhamos uma esperança, ele veio para ser sentenciado, para que todos nós sejamos absorvidos para a glória do Criador dos céus e da terra, então bater em sua cabeça com a vara, fazendo com que os espíritos, Pinhos agudos da coroa entrasse cada vez mais dolosamente em seu crânio e bateram em seu rosto. Os romanos usaram um chicote com pequenas partes de ossos e metais unidos a vários cordões de couro. O número de golpes, segundo a lei, 40 golpes, está escrito em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3 quarenta soites lhe fará dar, não mais, depois vem os fariseus e determinam 39, mas a Bíblia diz, são quarenta chibatadas, com ossos e metais nas suas costas, o Filho de Deus está a caminho do Calvário, ele está vivenciando um tempo de agonia e de sofrimento para produzir em nós um grande e estrondoso avivamento. Depois do espancamento, Jesus andou num trajeto de 600 metros na chamada Via Dolorosa. Lá vai o meu mestre, sofrido, homens de dores, agoniado padecendo por causa de nós seres humanos ele vai sentindo as dores 600 metros de caminhada depois de muito sofrimento depois de muito açoite depois de ser cuspido e zombado pelos homens ele quando ultrajado ele não revidava ele não dizia palavra alguma lembrai-vos a bíblia diz que ele é o cordeiro e como o um cordeiro foi levado como uma ovelha, muda, ele não abriu a sua boca, ele não questionou, ele não reclamou, olha o que disse Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 23, o qual... Quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. Jesus não dizia, você está fazendo comigo, você não sabe, eu vou te pegar na curva. Você está me maltratando, você não sabe, eu vou te retribuir a ofensa. Você está fazendo comigo, você não sabe a minha capacidade, eu vou juntar a minha patota e eu vou te pegar. Tu vai ver o que eu vou fazer contigo? Não, pelo contrário... Quanto mais o injuriavam, mais calado ficava. Ele deixava que a sentença fosse dada pelo Pai. O Pai vê todas as coisas, e todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem um dia devemos tratar. O Pai que contempla a terra estava visualizando o nosso Cordeiro Pascual sendo maltratado pelos homens, sendo maltratado, cuspido, as pessoas zombando dele, os soldados criticando ele, dizendo, salve-te a ti mesmo, Jesus foi conduzido por ruas estreitas de pedra, cercadas por mercados daquele tempo, a multidão olhava, via o sofrimento, ora ele estava em cima, olha ele estava embaixo, olha ele aguentava andar, olha ele não aguentava, as dores eram muitas, porque o sangue se esvaiu, ele perde muito sangue no seu açoite, e ele está passando por uma rua movimentada, era o propósito do diabo, zombar e escarnecer, os homens queriam fazer dele um ser visto, na condição de quem não tem como reagir, ou resolver o problema, só que Deus tem um tempo determinado para exaltar os seus filhos sobre a face da terra, eu sou filho de Deus, e estava entrando em Jerusalém por ocasião da Páscoa, esse sirineu é constrangido, Ajudar a Jesus a levar a cruz até o local da crucificação, e Jesus nesse altos e baixos, pelo peso da cruz, o sirineu coloca o seu ombro embaixo, e ajuda-o a levar a cruz, Jesus ele não foi um super humano como as pessoas imaginam por quê, pastor? porque certamente quando nós estudamos a Bíblia nós percebemos 100% homem, 100% Deus, só para você entender como homem ele dormiu no barco porque os homens dormem, como Deus está escrito, não dorme e não tosqueneja, como homem sentiu sede à beira do tanque e como Deus pastor, ele é a fonte de água da vida para a glória do eterno, ele como homem vai sentir as dores, não como Deus, Jesus, ele não é esse super humano que as pessoas estão pensando, ele é um ser humano que vai sofrer pelo homem, o substituto pelo meio do seu pecado foi um homem, Filipenses capítulo 2, versículo 5 está escrito assim, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, o homem que suportou a fraqueza, que venceu o seu limite, o homem que experimentou a fraqueza do ser humano, por amor de você, por amor da minha vida, o homem que aguentou as dores, Jesus é este homem, que suporta tudo, olhando para nós seres humanos, entendendo a nossa fragilidade, Conhecendo a nossa limitação, os anjos não sabem o que é lágrima. Os anjos também não conhecem sangue. Jesus estava nas alturas, ele precisava estar no corpo de um homem para sentir as dores que o homem sente para sentir as suas fragilidades e fraquezas, mas para revelar a grandeza de Deus no homem que lhe dar a capacidade de suportar, pastor, como é isso pastor, está escrito no evangelho conforme escreveu Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que quando foi conduzido ao deserto, ele foi conduzido pelo Espírito, no período de 40 dias de oração e jejum, Jesus ele é revestido da glória do Pai, é o Espírito Santo, segundo escreveu Paulo aos Romanos 8 e 26, que nos ajuda, em nossas fraquezas, a suportar os limites da nossa vida, e a nos manter firme na fé, acreditando que aquele que prometeu, uma hora ou outra, vai se levantar do trono, e vai nos dar vitória. Por isso a Bíblia diz, quando Jesus chegou ao Gógota, onde seria crucificado ali, Ofereceram-lhe uma bebida de vinho misturado com mirra ou fel, usada como forte sedativo. Quando ele chega no Gógota, a zombaria dos soldados é tão grande, que eles tentam sedar a Jesus, dar um anestésico, para que ele não sentisse dor, para que ele suportasse a cruz sem dores. Mas era impossível, para ser o meu substituto e o seu substituto, ele precisava estar lúcido, ele precisava, ele precisava também sentir dores, por essa razão Jesus rejeita ser anestesiado, ele entende que o seu sacrifício tem que ser como um homem sentindo dores, para que nós os homens possamos ser consolados com a consolação que ele nos dá, então quando chega neste local, que lhe dão o sedativo, Jesus rejeita, então pegaram os cravos, os pregos que tinham seus 18 centímetros de comprimento, e eram cravados nos pulsos, porque na terminologia bíblica diz que o pulso era considerado mão, era aqui que se cravava os pregos, e não aqui, como nós podemos ver em, muitos, é, em muitas imagens do catolicismo, mas aqui, para dar a capacidade de sustentar no, na, no alto da cruz. Os pregos com seus 18 centímetros foram cravados aqui. Ele rejeitou ser sedado. Ele rejeitou o anestésico. Para que pudesse entrar o cravo e ele pudesse sentir a dor. Para que eu e você pudéssemos ser perdoados pela dor que ele sentiu no alto do Gógot. Então Jesus sofre os choques, o sangue sai, o patibulo era levantado sobre os portes, os pés esquerdo e o direito eram pregados ao tronco vertical da cruz, os joelhos teriam que ser dobrados e tirados lateralmente, deixando numa posição muito desfavorável. É nesse ambiente desconfortável, de dor e sofrimento, que o meu Cristo, que o seu Cristo, que o meu Messias e o seu Messias, vai vivenciar a dor para redimir a raça humana. Então, o Messias estava tão determinado a manter seus sentidos aguçados, porque ele precisava pagar o preço, o preço precisava ser pago. A moeda não é ouro e prata, a moeda é sangue porque sem derramamento de sangue, não existe remissão dos pecados, então ele se recusa a ser anestesiado para sentir dor, e o sangue de Orrã, com a falta de compensação dos pelos, os rins devido à perda de sangue, resultou em um aumento da pressão cardíaca, batendo mais rápido para compensar, acumulando os líquidos nos pulmões, vazou água e sangue na perfuração de 5 centímetros da lança, no tórax do lado direito, o qual o soldado romano, em um ato perverso, enfia a lança, e nesse momento sai água e sai sangue, do meu amado mestre, João capítulo 19, versículo de número 34, está escrito assim, contudo, um dos soldados lhe forou o lado com uma lança, e logo lhe saiu sangue e água, morreu como cordeiro, conforme profetizado, o cordeiro é pendurado, porque um cordeiro, pastor? porque um cordeiro é mudo, morte silenciosa, porque não cabrito, porque o cabrito berra, e Deus conhece o código da fala, o cordeiro que subiria o calvário não poderia haver reclamação na sua boca, murmuração é uma coisa que desvia a atenção de Deus para o ser humano, o cordeiro que subisse a cruz não poderia de forma alguma, Reclamar do momento que estava vivendo, porque o Deus que nós servimos sabe de todas as coisas, isso te consola, o teu Deus sabe de todas as coisas, é melhor ficar em silêncio, suportar em silêncio, adorar em silêncio, chorar em silêncio, sabendo que o Cordeiro de Deus vai se levantar na sua defesa, porque grande é o seu poder. Isaías capítulo 53 versículo de número 5 está escrito assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, e puseram na sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, Jesus Cristo Cristo, é a nossa Páscoa, a minha referência não é Paulo, a minha referência não é Pedro, a minha referência não são os apóstolos, a minha referência é o maior missionário que já pisou a face dessa terra, o nome dele é Jesus de Nazaré, a minha Páscoa, a minha saída, oh glória... Hebreus, capítulo 2, versículo 14, está escrito, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O império da morte estava nas mãos do diabo. Quem entregou isso, pastor? Adão. O primeiro homem formado do pó da terra, entrega a autoridade que Deus lhe concede no Éden perde o direito de ter a vida eterna, é expulso do jardim, quando Deus por um ato de misericórdia, ele veste com a pele de um cordeiro de mama e declara a humanidade da semente da mulher, vai nascer um com a capacidade de remir o homem, mas esse homem é expulso do jardim, ele entrega a autoridade que ele recebeu no Éden, de ser o governo, de governar todas as coisas, ele vai, para fora do Éden, quando Adão chega fora do Éden, o que reina sobre a terra é a morte, então a Bíblia diz que o diabo tem poder sobre a morte o domínio está sobre as suas mãos de modo que todo homem nascido de mulher, não tinha o direito à vida eterna todos que morriam, embora acreditando na promessa mas sem ver a promessa eles não tinham direito à vida eterna, porque a vida eterna, só um que pode dar eu não conheço outro que pode dar a vida eterna, pode ter grandes homens na face dessa terra, nas grandes religiões, pode ter muitos e muitos homens, mas se você procura o pano de fundo de toda a religião, você vai perceber uma coisa, o seu líder, o seu mentor, o seu orientador está sepultado em algum lugar deste mundo e quando você vai a Meca, você vai se deparar com os ossos daquele que foi o grande líder muçulmano, mas quando você vai a Jerusalém, você percebe que não existe ossos lá, porque o mentor da igreja, o senhor da igreja, o cabeça da igreja, aquele que eh, levantou a igreja, que ordenou a igreja, que capacitou a igreja, ele não está morto, ele está vivo, então por esta razão, a morte, por ter domínio sobre os homens, ela vinha, tragava os homens, a morte era tão fria, tão dolosa, tão triste, tão afligia tão... tanta alma do ser humano, que o próprio Cristo na cruz chegou ao ponto de dizer, pai, se possível, se possível, se possível, quando ele olha para a multidão, ele percebe uma multidão gritando, maldito, crucifica, você parece merece morrer, merece estar nessa situação, quando Jesus olha para essa multidão, Jesus diz, perdoa eles, perdoa eles, perdoa eles, eles não estão entendendo, mas é por eles, é por eles, é por eles que eu estou morrendo, só que chega um ponto em que Jesus no alto da cruz, que tinha o Pai presente com ele em todos os momentos, não pode contar com a presença do Pai, porque é o meu pecado, o seu pecado, o pecado da tua família, o pecado dos teus amigos, o pecado de todos os homens da face da terra, cai sobre ele como manto negro, e o Pai vira as costas, não aceitando aquele momento, a Bíblia diz que ele grita para o alto, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? É neste momento que o reinado da morte entra. O Messias desce do alto da cruz morto. Vai ser sepultado. A sepultura vai lhe conter por um tempo. E ele vai ser colocado dentro de uma sepultura porque a morte está reinando. E a morte está reinando sobre os homens que têm a capacidade de conduzi-los à sepultura. Mas olha o que a Bíblia diz e esse texto me deixa impactado, primeiro aos Coríntios capítulo 15, versículo de número 55, olha o que Jesus disse, onde está a morte o teu agrilhão, onde está o teu agrilhão morte, o teu agrilhão o pecado, o teu agrilhão a força da lei, olhe para mim, não tenho nenhum pecado, foi injuriado, mas não retribuiu nenhum tipo de ofensa, foi maltratado, mas não abriu a sua boca para reclamar, no alto da cruz cumpriu o seu propósito, aceitou o desafio e como homem valente, foi até o final do desafio, então ele diz, onde está a morte o teu agrilhão? onde está o oh inferno, a tua vitória, porque aquilo que parece ser vitória para o inferno, é início de uma grande virada, e de uma grande conquista, porque o céu não perde controle de nada, os céus não perdem o controle de nada, os céus continuam sempre no controle, Deus está acima de tudo, acima de todos, o diabo tem que obedecer a sua palavra, os demônios tem que estremecer quando ele fala, porque poderoso é o nosso Deus, onde está o oh inferno a tua vitória? Jesus ele padeceu, como homem, só que ele dá esse grito para a eternidade, olha o que Paulo disse aos filipenses, capítulo 2 versículo 9 a seguir, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, o Messias venceu, Deus deu a ele, porque quem dá é Deus, quem exalta a cabeça do filho é o Pai, o Pai tem esse poder, e Deus o exaltou soberanamente, lidando o um nome, o nome chega primeiro do que a pessoa, sabia disso? Quando você vai a um país, primeiro chega o seu nome, depois chega a pessoa, primeiro o nome, e tem nome que causa impacto. Deus lhe deu um nome, que é sobre todos os nomes, o nome do homem mais importante do mundo hoje, chama-se Donald Trump, o segundo chama-se Antônio Chagas, diga amém. mas o nome dEle está acima de todos os nomes, a cruz de Cristo nunca pode deixar de ser o centro da nossa vida, evangelho sem cruz, crente sem cruz não é crente, evangelho sem cruz não é evangelho, a glória de Cristo está em seu amor vivido, praticado, eternizado na cruz do Calvário, é a cruz o nosso ponto de referência, foi a cruz, foi por causa da cruz, foi por causa desse preço, que às vezes nós nos sentimos sozinhos, e no momento mais oportuno, vem ele como um amigo fiel, e nos visita na nossa solidão e diz, vem filho amado, aleluia, é naqueles momentos de agonia, que nós estamos pensando, Deus não suportamos mais, que ele vem e diz assim para mim e você, eu sei o que é isso, eu conheço fraqueza de gente, eu vivi aí, <risos> aleluia, eu sei o que é dor, eu já senti dor também, é nesse momento que a cruz tem sentido na nossa vida, que o calvário faz parte da nossa história, Gálatas capítulo 6, versículo 14, eu termino aqui, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo.